saindo hoje de Fortaleza para a região de Trairi para ministrar mais um curso de pilotagem avançada para engenheiros do setor energético. Acompanhe o vídeo. O acompanhamento de obra, né, para ver a evolução da obra, tem uma visão mais ampla do, do projeto. Com certeza nós temos uma visão macro do, da situação do projeto. Estamos muito otimistas com os resultados. Com certeza esse relatório final vai ficar muito mais bonito e representativo.